Boa noite, pessoal. Estamos aqui mais uma vez para conversar com vocês. Não deixem de curtir a gente no Facebook. Apesar de o Facebook ser uma engenhoca que está sendo aproveitada para manipular as pessoas, as consciências... Se inscreva no Youtube, nós temos um canal no Youtube, se inscreva lá que você tem acesso à nossa Cinemateca do Diálogos do Sul, com filmes de, dos melhores cineastas brasileiros que cederam para nós os direitos autorais, assim que esse filme pode ser passados aí nas, nos cineclubes do Brasil inteiro. Esse nosso canal do YouTube é muito importante para quem gosta de cinema. Olha, nosso perfil no Instagram também está lá, com o resumo das coisas que a gente está fazendo. Outro resumo nosso está no Twitter. Siga a gente no Twitter que você fica sabendo de tudo. Olha como é que ah, as coisas ah, assim se sucedem, né? Você, você, vocês devem se lembrar de que eh, aí por em, em, em 2007 teve aquele desmoronamento na estação do metrô de Pinheiros. Foi um negócio assim, terrível. Abriu uma cratera monstruosa, engoliu um caminhão, aliás, mais de um caminhão inteiro. Matou sete pessoas. Oi, não é brincadeira, matou sete pessoas. E abalou a estrutura de todas as residências do entorno. Mais de 50 residências, com 55 residências. Na ocasião, nós denunciamos que aquilo era produto da incúria governamental né, e de um cartel ilegal, né, de uma concorrência ilegal feita por um cartel das... das maiores empreiteiras do país. Veja você, licitação ilegal para favorecer um cartel que é outra ilegalidade das maiores empreiteiras do país. Veja você, sete mortos, mais de 50 casas danificadas, e não aconteceu nada. Não aconteceu nada para ninguém. Os moradores, evidentemente, foram, alguns, né, à justiça, requerendo indenização. E, olha, aconteceu nada. Até hoje, nenhum dos moradores recebeu qualquer indenização pelos danos sofridos. E algumas casas chegaram a ser danificadas irremediavelmente. Mas, claro, houve um processo. Esse processo, como sempre ocorre é, é, é, na justiça brasileira, é muito lento, mas quando foi, em 2016, né, uma juíza, não me lembro o nome dela agora, Deus, é, uma juíza absorveu a todos os implicados, né, eram executivos de 13 de 12 empresas, absolveu porque disse que o, o, foi um acidente imprevisível. Oi, aquilo foi uma catástrofe anunciada. Como imprevisível. Passado mais dois anos, a justiça acaba de condenar. Né? executivos das 13 empreiteiras envolvidas numa fraude, numa licitação fraudada e formação de cartel nas linhas 5 e 6 do metrô. Aquela da cratéria é a linha 4. As empreiteiras são as mesmíssimas. As mesmíssimas. Como é que eles fraudaram? Uma delas apresentou a, a proposta para ganhar e contratou todas as outras para prestar o serviço de construção do metrô. Pode uma coisa dessa? Vocês imaginam. É, é tudo arranjado E por que, que os jornais Não falaram nisso E agora estão falando Era o governo Sabe de quem? Era o governo do PSDB Era o governo tucano e, Então a, a justiça Agora é que se manifesta E a mídia também É agora que a mídia se manifesta Por que que Dá para entender que tudo se faz nos jogos de interesse? Não é séria essa nossa justiça, não é séria a nossa mídia, não é? Porque agora estão fazendo por quê? Porque interessa combater o PSDB, que acabou. Agora que o PSDB acabou, eles pisoteiam naqueles que antes eram as suas vestais, eram seus gurus, né? não faz sentido, não faz sentido. Mas é isso aí. Fiquem com a gente hoje, leiam a, as matérias que nós estamos publicando sobre o processo eleitoral, né? leia o, o livro que nós acabamos de lançar aí sobre a, a, a governalidade. Impossível. Né? Nós temos no, no nosso site alguns livros também, a, a ebooks à né? disposição. Curta a gente no Facebook, siga a gente, se inscreva, se inscreva no Instagram, porque. Nós, se inscreva no YouTube, porque nós temos um canal do. No... Siga-nos também no Twitter. E até, e até lá, né? Vamos aproveitar para desejar a todos vocês boas festas. Para quem vi, vai viajar, que faça uma viagem com cuidado, porque o que tem de louco nessas estradas aí, principalmente em dias de festa, mas que sejam... Um Natal feliz para todos, com muito presente. Se precisar de um Papai Noel emprestado, eu estou aqui. Boa noite, gente. Felicidade para vocês, boas férias, bom feriado. Até janeiro. Filminhos só a partir da segunda semana de janeiro. Boa noite. Mais uma vez. Sejam... Felizes e que no próximo ano venham com energia para que a gente possa mudar esta porcaria.